Então eu vou pedir, eu vou usar aqui o, o meu sino tibetano que eu trouxe lá do Nepal. Quem não conhece ainda, né? É um sino que eu uso. É... Eu de repente tivesse ideia de fazer meditação com sino, foi uma coisa bem intuitiva, porque esse sino ele tem um poderoso som de cura, vem sendo pesquisado, inclusive cientificamente. E eu, eu utilizo esse sino em meditações guiadas, né? Então eu peço a você que coloque as mãos no seu coração. Tá? E nós vamos fazer agora uma meditação guiada, utilizando o sino, nessa perspectiva de nos fortalecermos internamente, né? nessa nessa transição, se você está passando por uma situação de luto, se você já passou, né? se você está curando alguma dor, seja uma perda de um ente querido, seja o final de uma relação, seja lá o que for. Né? E também se você está transitando para ser uma pessoa mais saudável, né? que você possa... É, acolher esse momento né, com esperança é, transmutando essa desesperança né, é, essa dor para que a gente possa, elevando a nossa vibração a gente possa entrar no território da cura da cura automática que vem através do amor então eu peço que você inspire lenta e profundamente Enquanto você inspira, você ouve o som do sino. Imagina que esse som... Ele funciona como uma cachoeira que limpa, que purifica, que cura. Esse som, ele penetra nas suas células, trazendo a energia para que você possa superar estados depressivos, trazendo a calmaria para que você possa superar estados ansiosos, trazendo a alegria para te dar força e para você superar uma situação de luto, trazendo a vibração do amor que cura, que cura as feridas mais profundas, trazendo a vibração da paz interior, da compaixão que permite também a gente expandir o nosso olhar compassivo para os outros e reconhecendo o potencial que todos nós trazemos de nos autocurar de acessar de acessar dentro de nós essa matriz divina de sabedoria que é capaz de nos curar de qualquer doença Trazendo também A motivação para no momento De transição, de crise Que a gente está passando Que todos nós estamos vivenciando A humanidade toda está vivenciando Que a gente Se coloque na perspectiva correta Se coloque no movimento Correto Na orientação correta A atenção correta, como traz os, os budistas, né? a concentração correta, a fala, a fala correta, o pensamento correto, que a gente possa escolher o caminho do meio, que a gente saia das extremidades e que a gente possa contemplar a vida na perspectiva sempre de evoluir, sempre de prosperar, de se aperfeiçoar e ter a certeza que por mais, por mais intensa que seja a tormenta da superfície, como o Bernardo falou, superfície do oceano, muitas vezes é, um, é, um, é muito tenebroso, é muito, são muitas ondas, são muitos movimentos, mas esses movimentos da superfície, eles, eles estão associados a movimentos mais profundos da nossa alma, da nossa ancestralidade, da inteligência, né, da inteligência que rege o universo, e que nos convida também a evoluir o tempo todo então que nós possamos transmutar qualquer que seja o desafio que você estiver vivendo nesse momento que você possa sair da desesperança para a esperança que você possa transmutar a tristeza para a alegria e que você possa para o medo usar o antídoto do amor leve sua vibração acredite que seja o que você estiver passando isso vai passar isso de fato vai passar e o mais importante é que você possa tirar todo o aprendizado necessário que você possa usar na sua vida transmutando essa experiência em um espaço de sabedoria Que você possa assim com a sua transformação com a sua cura levar a vibração do nosso querido planeta para que todos nós possamos sair dessa pandemia dessa crise mais evoluídos, mais sabidos mais felizes e mais gratos com toda essa oportunidade evolutiva que o universo está nos proporcionando então mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila Expresse a sua gratidão por esse momento, por essa oportunidade, por esse encontro tão lindo aqui com o Renato, quantas palavras de sabedoria que ele trouxe aqui, que nós estamos fechando essa noite de hoje, e que você possa deixar, permitir que a esperança floresça dentro de você.